Salve, pessoa! Manifestações em que se diz que é preciso salvar o planeta são, no mínimo, estranhas. Salvar o planeta, cara pálida? Como? De quem? É melhor a gente começar a organizar essa bagunça. Estima-se que a Terra, esse planeta que a gente quer salvar, já passou por cinco grandes períodos de extinção em massa das espécies. E considera-se extinção em massa quando desaparecem mais de três quartos das espécies em pouco tempo, mas tempo geológico, e resulta daí uma constatação que nos alegra. A Terra sobreviveu a todos eles, enfrentando meteoros, congelamento e escambau. Por que é então que a Terra exatamente agora precisa ser salva por nós, os humanos, que a destruímos deliberadamente em nome do lucro, do desenvolvimento e do progresso? Nos anteriores períodos de extinção, o processo era lento. Eram necessários milhões e milhões de anos. Hoje a humanidade está na área e vai cuidar de tudo. Já vem cuidando, na verdade, mas cuidando de ter bem encaminhado o sexto período de extinção em massa. O chamado antropocênico, que avança rápido e, segundo as más línguas, é irreversível. E como não seria assim? poluímos o ar, a água, o solo, desequilibramos o clima, destruímos os habitats de um sem número de espécies, destruímos florestas para ampliar as áreas de produção de commodities. Mas há quem insista em querer salvar o planeta, como se ele estivesse sofrendo de fato alguma ameaça. Se olharmos de frente essa questão, veremos que é a humanidade que está com a sobrevivência dela na reta. E isso explica esse querer cuidar do planeta já que lança uma cortina de fumaça sobre a responsabilidade humana quanto a mudar seu modo de vida predatório e consumista, e os jogos de palavras sempre serão confortáveis e farão despontar uma falsa solidariedade. No fundo, e no raso também, tudo o que vale é parecermos ser bons, mesmo que as aparências não sejam confirmadas na realidade. Daí queremos salvar tanta coisa, tanta gente, desde que não seja a gente mesmo. Cuidar do próprio umbigo da trabalho, né? Valeu!